Feliz to get the Um trânsito ferozmente Cruicinho 150 Test ride urbano Você sabe que eu fiz um um vídeo igual aquele das streets? Vai ser a Batalha das Scooters Eu não sei quanto elas viraram, nem nada Quem ganhou a EXEDV, não precisa nem falar, né? Mas eu acho que daqui, que é onde o mercado gosta, né? essa que é a Cruisin 150, a PCX 160, a N-Max, elas vão concorrer esse mercado. E falando no Habitat, que é o dessa moto aqui, que é o Urbano, cara, eu tô uma semana com ela, moto no scooter, eu tô uma semana com ela e tô me divertindo demais, porque ela tem uma resposta muito boa, tem 12 cavalos aqui, 12 cavalos, e meio, um torquezinho de 1.3 e tal, só que responde bem, moto econômica, eu são seis itens no tanque, eu completei, tem dois traços, já rodei 81km aqui, no grifinho, dando mão com vontade, elas vão aqui ó, e a moto, pô, muito legal, o que eu mais gostei dessa moto aqui, que inclusive, quando eu fizer o vídeo vai ser o um elogio, você tá vendo aqui aeroquip, né, deixa eu ver, você tá no ângulo, tá, Aeroquip dianteiro e traseiro, não ABS, e o freio, ó, já tá aqui, tá freando, então, meu, é absurdo o freio dessa moto, a eficiência e é igual o tempo todo, inclusive na pista, que não é o habitat dela, não baixou freio, então o freio dessa moto é sensacional, você consegue modular muito bem e outra, ela aponta muito rápido, muito rápido, você faz a mudança de trajetória aqui e ela já entra na curva também bem rápido, então foi uma das coisas também que eu gostei lá e principalmente aqui coisinha fechadinha para brincar com ela, que ela é leve. Você faz com muita facilidade, sabe? Tirando quando a galera dá uma freada diferente, alguma coisa. Mas assim, cara, tô gostando muito. E eu acredito que essa aqui é a opção mais custo-benefício da das scooters. Em relação a PCX e a N-Max. E você vai ter uma moto bem equilibrada. Scooter. Vocês gostam, né, filho? Aqui pra mim tudo é moto. Só não é elétrica. É... Mas onde deixou o controle? Fixado com double face. <risos> mas tá bom. Depois eu tiro, que fica mais fácil. Então, painel ó, completo: várias informações, inclusive do, do contagiro, é, velocidade, hora, odômetro total, odômetro parcial, combustível, bateria, voltagem. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Mas, hora! Então, painel completo, ilumina bem. A noite também, ó, setinha lá, farol alto, inclusive o, o banco, você abre não só pela chave aqui também, você aperta o farolzinho aqui, já era, o espaço embaixo, ele é um pouco comprometido, tá? Cabe esse capacete meu aqui, o SRGP inteiro lá embaixo e acabou. Então, é, não tem muito espaço no banco, inclusive o tanque de combustível fica aqui atrás também, então se você lotar o banco e fechar, você se for abastecer, você vai ter que fazer essa manobra de novo e aí uh -huh. ah, ah, ah. e aí <risos> e aí é isso então o Ele é old style mas em compensação tem esse espaço aqui ó então a galera que gosta de colocar uns negócio aqui tem o um espaço o pé fica legal livre o... o peso de guidão é um pouco largo pouco não você pode ver pouco largo mas isso você não liga porque pelo menos a moto não chama Tio Guedinha Cara, e é isso, eu tô me divertindo demais Tô indo agora Buscar a minha Por quê? E aí é o outro ponto que eu quero falar pra vocês Você sabe que assim né, Por exemplo, a Citcom Cara, a minha sitcom eu peguei Ela em 2019, ela é 2012 E eu passei 10 mil km a mais Do que devia pra trocar a correia, tá? Como eu falei, as etapas lá eu fui economizando uma grana e fiquei um pouco porco em relação à manutenção. Mas aí eu falei pro pessoal lá da Amaro. A Amaro é um parceiro antigo meu. Falei, ó, oh, meu, preciso parar, tal, não sei o quê. Aí a galera falou, cara, tem duas motos pra você avaliar iradas aqui. Que é a 150 e a coisinha 300. Então eu falei, não, demorou, vamos fazer. Enquanto isso eu já vou deixar a minha aí pra dar um getting. fuck meu! Eu vi, o cara bater <risos> Eu vi o cara, <risos> eu vi o cara entrando na ambulância, e aí, você tá ligado que aquele celular ia, ia sumir, né? Ia se integrar. É... Eu falei, vou ficar com ela enquanto isso, enquanto é alguma Então, assim, motorização aqui, você pode ficar tranquilo, que é difícil quebrar, viu? O cara que quebra uma rodessa, o cara é bom. Eu falo porque eu fui desleixar no minha e ela falou, não, fica tranquilo, vai até onde você vai, é aí que a gente vai aqui também, mas na hora que eu parar também, você tá ferrado, bicho. E aí foi isso, como é que tá aqui? É famoso! Então, cara... Quem procura uma scooterzinha... O que ela muda de trajetória... É muito rápido. É muito rápido. Então ela aponta muito bem, sabe? Pneuzinho Pirelli. Freiozinho luxo. Pra você grudar aqui ó, traseira e dar o chama. Dá pra você dar umas traseiradinhas bacanas. Não tem ABS. Então, galera, que eu não ligo... Acho até melhor, porque daí o freio não fica borrachudo, não perde a eficiência. Só que tem uma galera que gosta de ABS, então ela é mais old school, entendeu? Ela é atual, mas old school. É... Para quem gosta de scooters sem funflor. E é isso, uma semana com ela aqui, me ajudou bastante. Eu tava desesperado já com o carro, passando mal. Porque como vocês podem ver, olha como é que tá isso aqui, eu não sei o que, que aconteceu. E a tendência é piorando, então você tem que me correr a uma scooter no dia a dia, uma moto, sei lá. Eu acho que as scooters elas vão dominar, né? Já estão dominando. E a praticidade é Olha, eu, eu tô pagando... Eu, eu, toda vez que eu subo na scooter eu pago com a limpa, né? Que eu falei que eu sempre tive nojo disso aqui. E agora eu não sei ficar sem scooter. É mole? Será que eu vou fazer a mesma coisa com o Harley? Eu não sei. Mas acho que não. Se bem que eu gostei demais da Panamérica. Ih, rapaz! Não é, Macau, a Panamérica não é hardware. Não é sim. Mas pera aí, é diferente a é proposta. Calma lá. And! Gol! Curtiu? Logo? Oh. Chupem! Chupem bem! Agora não dá mais pra entrar. Chupem bem! Chupem bem! Os Swing Brothers. Yes! Yes! É logo! A suspensão é durinha, tá? É. Você vai sentir bem. Os buraquinhos de São Paulo são poucos, né? Então, a suspensão é meio durinha. Só que, ó, você vê oh, viu isso? Você põe onde ela quer. E ela quer. Segura a fosa. Vamos lá são as E Ah vou colocar um light zone Light zone light zone. Tá. Quantos minutos a gente tem? Oito minutos Tá ah, ótimo vídeo. Bom, filho, você sabe que... É, peraí. Valdomiro, Valdeci, Valdomiro, Valdomiro. Se quiser usar aqui o pezinho, ó, Quem tem o pé 15 pra... 10 para 3? Olha ó, Fica bom. Você tem o pé 1 e 15, olha ó, Tá bom? E tem... E tem uns detalhes, tipo, lembrando o carbono aqui embaixo, ó. Um escape, Sabe? O acabamento da moto é bem legal também Ô, oh, louco, quantos antes. Será que vai chover? Não me posso crer Ó, oh, gás Eu bati cenzinho com ela E ela gostaria de um pouco mais, então, pô eu achei honesta demais essa resposta De verdade É o melhor custo-benefício das três Só que tem um na Rap Flux das três Você gosta, né? Chama que eu tenho aqui eu só não entendi Nossa, é uma Z750 com tênis vermelho, slider vermelho, balança vermelho, tudo vermelho não combina. Rapaz, deixa eu ver, deixa eu ver isso, é, eu teria que fazer um, um, um hands off aqui, um wrong ring, mas eu não quero fazer um wrong ring, wrong ring my friend. My name is William, this is a. Uh... Opa, morreu, morreu. Já aqui, é. oh, eu quero ver. O combinamento ali. Cores sortidas pra você. Já tô chegando na Mauro também. Uh, hey, hey, E. Vamos lá. The... Ok? The sinalization if the friend. My friend o oh, rei, hey. o oh, rei, hey. so nice, hein? so nice, o oh, rei, hey. okay. Oh, okay. ok, ok, ok, ok, ok, putz, o cara foi lá para a fronte, eu ah, não vou fazer um long range. eu estou gravando, velho. não posso, eu tenho que me comportar, como eu estou, ciclista não se preocupas, não preocupas, no no, esguda, é esguda for me here and uh the... Don't, worry. obrigado. Oh, Eu sei, você não precisa não precisar, obrigado, obrigado. Eu tava... tava fazendo inglês aqui, acho que por isso você não entendeu. Vai, não, esguda, ok, os men, obrigado, é para Já participa do vídeo aí, velho. Tá vídeo, é, vai, vai entrar daqui a pouco. Aí depois você consulta lá do Uval Careca. Tá bom, tem mais gente aqui, então tá bom. É. É, é, é. Teste da, da scooter. Valeu, irmão. Obrigado. Falou, valeu. Os inglês O cara até abriu para entender e falou, o que, que é isso? Um muçulmano? Um, um, um ó, oh, então aí se liga. É... <marros> bananeiras, bananeiras, você, e na saída ah, na de farol, ó. Oh. Você é louco. Vou jantar todo mundo. Que João Moso já foi Eu vou jantando aqui, ó. Jantamento com a pinça cirí. Jantamento, peraí. Ó, vou fazer o jantamento no próximo Série de farol. Só não vou mais porque eu posso, ó jantamento. O PGP fez 250, mas é 250, né, velho? Aí não tem como. Agora eu vou ter que fazer The delegate The para pra entrar aqui na mar. The signum. Brothers, eu vou entrar aqui, ó. Já dou uma sinalizada aqui, ó. Senão já era pra nós. O cara vai virar um mortal aqui, ó. Ih, nice. Nós. E cheguei. Muito bem, né? Muito bem. Eu vou testar essa aqui também, ó. Vou testar isso aqui pra vocês em breve